Oh. नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल कायरोक्रेक्स में जहां पर आपको मिलेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन कायरोप्रैक्टिशनर्स और उनके द्वारा किए गए ट्रीटमेंट इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां से आप इन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं se você não tem um canal de educação e entertainment, você vai ter um truque para você fazer um pouco mais de coisa. Então, você tem um vídeo aqui e você vai fazer uma coisa. Porque o corpo dela é projetado um pouco para frente. Então, para compensar, ela estica bem os joelhos. E aí o tronco acaba sendo jogado um pouquinho mais para trás. Por isso, que ela tem até um pouquinho mais de curvatura dessa região. Vamos né? chegando você quase uma hiperlordose Tá legal? Hey, eu vou pedir pra você abaixar, sem dobrar os joelhos Abaixar como se fosse encostar a mão lá embaixo Isso, ótimo E agora, devagar, quando você for levantar Você vai deixar a cabeça subir por último Vai desenrolando devagarzinho Tá legal? Ótimo Tá legal? Não cheguei a ver nada muito gritante em relação de diferença de tronco e o que eu vejo é o lado esquerdo do ombro um pouquinho mais alto que o direito. Não sei se vocês vão conseguir notar esse lado aqui, esse lado é um pouquinho mais baixo. Acredito que tem um nível de tensão um pouquinho maior. Aqui, o que, que eu percebo? porque também esse lado é mais baixo que o outro? Se eu venho aqui na linha glútea, essa polpa aqui é um pouquinho mais baixa que essa. Então o corpo todo ele compensa um pouquinho descendo pro lado direito. E a gente vai tentar regular isso através dos ajustes de biopraxia. Um pouquinho mais. Esse aqui tá... Aqui é diferente? Esse eu pegar aqui. É diferente eu pressionar aqui e pressionar aqui? Uhum. Aqui do é mais lado sensível do... ou aqui mais sensível. Não, do lado direito eu sento um pouquinho mais de pressão. Mais de pressão aqui. Uhum. Tá legal. Então, a pressão é tranquila pra você ou chega a incomodar? tá tranquila Tranquilo. tá legal, vou pedir pra você levar essa perna sem dobrar o joelho, esticar o máximo que você conseguir ótimo pode abaixar a outra perna Pode abaixar. Diferente para você uma perna da outra ou para você igual? Vou para você relaxar bem o corpo, eu vou te girar um pouquinho, tá? E pode soltar, relaxa bem. Se dá vontade de chorar, chora, se dá vontade de rir, rir. não precisa se segurar não, tá bom? E tenta relaxar bem o corpo. Essa posição é tranquila? Uhum. É. Respira bem fundo. ótimo, Perfeito. Tranquilo, a gente vai devagarzinho. Tudo bem? Tudo certo. Barriga pra baixo de novo. De boa. Vou mais duas vezes, tá bom? Respira bem fundo, Solta. Excelente. Vou Agora eu vou pedir para você virar pro lado direito. A gente vai ajustar o quadril. Bem parecido, tal. Tá, Estimo só que agora é outro ponto de contato. Deixa eu ver aqui. Isso. Solta um pouquinho mais aqui Isso. Ótimo. Tudo bem aqui? Uhum. Barriga para baixo de novo, por favor. E solta. <risos> <Ótimo. risos> Tranquilo aqui? De boa mais profundo esse, né? A gente vai ajustar, essa a região torácica sua realmente é, é mais tensa. Eu vou pedir pra você virar de barriga pra cima, a gente vai ajustar isso outro Tudo bem aí? Uhum. Legal. Vou flexionar. Vou cruzar os dois braços assim, e vai segurar bem firme aqui, tudo bem? Flexiona essa perna, Relaxa bem o corpo em cima da minha mão. pode soltar, respira bem fundo e solta o ar. Vou pegar um pouquinho mais pra cima, ótimo, respira. Solta bem o corpo aqui, pode soltar. E... Oh, ótimo. Tudo bem aí? Aham. Uhum. Legal. Barriga pra baixo de novo, por favor. É. Então eu venho aqui, nessa musculatura, passo um pouquinho de creme pra deslizar e eu vou pegar, é, não sei, ela vai ficar meio brava comigo, mas bastante tensão nesse, nesse tendão, ó, ó, como mexe, não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó como desloca, tá vendo? Tá bem inflamadinho isso daqui, sensível um pouco? É. É bem aguentado. Ah, é bem uhum. forte. Eu já estaria chorando aqui com o tamanho de, de tensão dessa aqui. Braço Você também. sente descer, né? Hum. Corpo, musculatura as tensões. Então, aos pouquinhos a gente vai quebrando isso, soltando até o corpo reaprender a relaxar. A gente vive tenso né? Eu já tá bem melhor. A gente sente diferença, né, quando uhum. vai soltando. É dolorido em alguns pontos, mas conforme vai soltando, essa... A sensibilidade já faz diferença. a gente não Deixa eu passar um pouco de creme para tá? almoçar. Tirar um pouco do creme. Tudo bem, Rê? Tudo certo. Judiei muito? Não, tô viva. Tá viva? achei que eu ia judiar mais, né? <risos> ah, o pescoço foi a parte mais laridinha, mas tá. Mas na hora da liberação, assim, né? Sim, tá de boa. Deixa eu só dar uma olhadinha nos pés, que eu sei que essa moça aí deve dançar muito, né? Ou já dançou muito. Nesse ombro aqui. Pode apoiar em mim. Solta bem aqui. Solta, isso. Tudo bem esse movimento aqui? Uhum. Espelha, relaxa, solta o corpo. Solta bem. Ótimo. A gente vai jogando e abrindo um pouquinho mais os ombros. Pode relaxar. Isso. Vou pedir para você, vir de pé, ficar aqui para mim, por favor. Vira de frente para lá. É. Eu escuto as articulações Então <risos> eu gosto de me aproximar E ver se tem algum tipo de crepitação. Eu percebo que tem um pouquinho Nesse cotovelo aqui Pouca coisa, você sente? Uhum, Sim. sinto Solta um pouquinho mais o braço oh. Isso aí nossa, os cotovelos eu sempre sinto no treino, é. se eu tô fazendo puxada frontal, se eu alguma coisa que recruta, eu, eu sinto. Eu sinto que ele tava um pouquinho deslocadinho, ele tava tipo fazendo... Uhum. sabe? Então a gente conseguiu realizar um ajuste bem legal aqui. Perceba, perceba se ao longo dos treinos você consegue ver se tem um pouquinho mais de estabilidade, né? Nossa, que punhozinho instável, você uhum. vê? Não, ah. só que eu sei que quando eu vou fazer uma pegada reta ele vira sozinho já. Mas nunca. Não, Machucou. mas.. Okay. mas de tudo certo. É bem estávelzinho esse pô. Deixa eu ver o outro lado. Relaxa um braço. Deixa eu me comunicar com a articulação tá um aqui. Esse aqui é um pouquinho né? menos, é, tá mais, um pouquinho mais estável. Esse também tá é de boa, vou fazer um pouquinho de estímulo, só pra a gente deixar equiparadinho. Chega a doer não? Incomoda um pouquinho. Mais uhum. para estender, para flexionar ou para estender? Mais para estender. Para estender. Uhum. Chega a dar um choquinho um pouquinho aqui. Fazer uma mobilidade aqui. rotação. Um pouquinho de tração. Senta pra mim ali, por favor. Virada pra lá, pro cameraman. Obrigado. Não, só uma inspiração. Pedi pra você soltar o corpo. Respira bem fundo. So, Dr. Brent Binder Ready to get adjusted? Mm -hmm. All right, let's start with this guy up here. It just cracked twice, mm -hmm. so there should be one more. Okay, nice and gentle. Let me lower this headpiece down just a little bit. Okay, breathing in through your nose, out through your mouth. Good, we're gonna bring this down. Let your shoulders sink. Okay, another breath in through your nose. Out through your mouth. Shoulders. Mm. Shoulders relax. Okay, I remember this one was tough last time too. Okay, breathing all the way in as far as you can go. Out. Mm. Mm. That did something. Mm did a lot. I feel like a, a whole area of relief. <laughs> like, not just the part where you cracked, if that makes any sense. Perfect sense. Okay. Okay, I'm gonna lift your legs. Don't help me, okay? Mm -hmm. <sighs> Tender? Tender? No, it tender? No. Any pain here? No. Any pain here? Mm. A little tender. Mm. Yeah? Mm. Right or left? Uh, uh, left more, but they're both pretty, pretty tight. Okay, let's adjust your lumbar spine. Okay, let your shoulders relax, hips relax. Okay, we're gonna adjust the lumbar here. I'm gonna bring your hips down like this, shoulders to there. We're gonna push like that, okay? Okay, breathing in, out. Good, we're gonna bring this down. Got a little bit more. That was crazy. Lay on your back. That was unexpected. My whole entire left side is like tingling. I do it myself, but it's usually only like one or two small cracks. Mm -hmm. Whew. That's pretty awesome. Yeah. It makes a difference from the first time to the second The first time. time, like I didn't crack nearly as much. Shoulders relaxed. Okay, breathing. Good, let the shoulders come, yeah, good. Hips to here, good. Breathing in again, out. Good shoulders, relax. Uh, Lay on your back. That's uh, just a different feeling. It was it was this toe mm -hmm. that I could do. This one, mm -hmm. and all these. I can't do the big toe unless I use my fingers. Oh, yeah. Yeah, well, I never popped the big toe. Squeeze, hold on, hold on, Squeeze. Harder. Relax. Okay, push out. Push push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, relax. Push out to the side. Push, push, push, push, push, push, push. Relax. Hold your knees together. Hold together. Hold. Squeeze. Relax. There we go. A little bit more. Around your neck. This is going to help support your cervical spine. Good. And you just want to keep your teeth together. Nice, gentle breath. And as you breathe out, we're going to pull in that direction, okay? Mm -hmm. Okay, breathing in. Good. And out. Estou chiquendo! O que teria se eu não Alright, stand up. Take it for a test drive. Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no canal e like. Para que um novo vídeo que और मिलते हैं अगले नए वीडियो में धन्यवाद